Bem, uma pergunta que eu recebo constantemente é: quais as vantagens de trabalhar com a harmonização facial? Bem, a harmonização facial realmente é um procedimento que encanta nós profissionais e o paciente, lógico. Por quê? Porque nós conseguimos ver os resultados quando feita é, com segurança, quando bem feita. Né? Tem umas harmonizações que está mais para desharmonização do que para harmonização, concorda? Passo longe, não quero nem ficar perto. Agora, às vezes aquele profissional tá, acha que está abafando, né? Está é assustando cliente. A harmonização facial, ela é vantajosa porque você pode fazer é, na sua clínica, no seu consultório, se você já está habilitado, tem lá teu consultório, tem sua clínica. Mas de repente você já está habilitado... Já, mas não tem grana para montar um consultório, mas tem um colega que faz, de repente, é de uma outra profissão e faz tratamentos apenas cor corporais, não faz a harmonização. Aí você pode fazer uma parceria com essa pessoa, com esse profissional, com esse colega, e atender a harmonização no consultório dele, aproveitando a mesma clientela. A clientela que faz corporal com ele, agora faz a harmonização com você. Além disso, uma... uma é uma vantagem, porque é um procedimento que você vai ter um investimento num curso e depois você vai ter um investimento em que? Nos produtos que você for utilizar. Esses produtos, eles são, vem, é, são cobrados durante a harmonização, então você faz a harmonização, você vai receber, o paciente está te pagando, você já está pagando o produto. O que, que eu quero dizer com isso? É, você não tem que investir em aparelho, você não tem que investir em grandes quantidades de produtos, você não tem que fazer altos investimentos. Então, acaba sendo vantajoso você trabalhar com a harmonização facial, porque você investe aquilo que você vendeu. Você vende a primeira harmonização, o paciente quer fazer, aí você tem os produtos, compra os produtos, pa, é, aplica no paciente, então dá um retorno rápido, um giro rápido. Os produtos são caros, sim, não vou falar que é barato, não, mas a harmonização facial também é um procedimento caro, não é um procedimento baratinho. Aliás, se você ver alguém cobrando barato, desconfie, porque às vezes o produto não deve ser de boa procedência. Um produto de boa procedência custa dinheiro, custa caro, não é baratinho. Então você tem que valorizar o seu serviço, o seu trabalho, o seu resultado. Então, do meu ponto de vista, a harmonização facial é vantajosa, tanto nesse aspecto de retorno financeiro, porque dá um retorno financeiro legal, bacana se você souber trabalhar e ainda se você tiver uma técnica, uma metodologia econômica. Porque tem metodologias aí que, meu Deus, gasta-se muito e o profissional quase não vê retorno. Com o code, que é um conjunto de métodos invasivos não cirúrgicos para a harmonização facial, você tem um retorno muito bom porque ele é muito econômico. Realmente, a gente utiliza cerca de 35, 40 unidades de toxina botulínica, 3 a 4 seringas de ácido hialurônico para fazer uma harmonização facial e com resultado. Então, deste ponto de vista, te falo novamente, é vantajoso. Além disso, a harmonização facial tem tá em alta, todo mundo quer harmonizar, desde o mais jovem até o mais velho, quer harmonizar, virou moda. A gente harmoniza tudo, não é? A gente harmoniza comida com vinho, a gente harmoniza a casa, a gente harmoniza tanta coisa, porque não o rosto também, não é verdade? Então, é, virou moda. Então, faça o que está na moda também, faça aquilo que as pessoas procuram. O paciente quer harmonizar o face, você vai, lógico, com bom senso, com uma boa metodologia de avaliação, com muito conhecimento, com muita habilidade, você vai avaliar esse paciente, vai indicar o que é bom para ele, sem exageros, né, gente? E depois você vai ali e harmoniza o seu paciente com, aquele, com aquela quantidade de ácido ideal para o caso dele, para a quantidade de toxina nos pontos certos para a face dele, porque não é todo ponto para todo mundo, tem os pontos certos para cada tipo de rosto. Lá no Puga Code eu ensino muito sobre isso, eu abordo muito sobre isso, eu mostro as diferenças faciais que a gente tem, né, que existe de uma pessoa para outra e quais os melhores pontos para cada face e para você profissional economizar também. Então, resumindo, é vantajoso sim ir para essa área da harmonização facial, certo?